E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodon na área E mano, tem uma surpresa Vou até me levantar aqui, eu tenho uma surpresinha Pra mostrar pra vocês Mano, eu tô muito empolgado Olha essa camiseta linda, meu irmão isso aqui é bigode de gelo, bicho Cara, comenta aqui embaixo Já desce aqui embaixo, já comenta se você gostou da camisa Eu vou tirar a camisa aqui só pra mostrar pra vocês Pra vocês conseguirem ver melhor Porque eu não sei se eu mostrei certinho ou não, calma aí Gente, essa camisa nós que mandamos produzir A gente que mandou fazer desde a arte, desde a estampa Desde a estampa Que não sei se tá conseguindo Se eu tô conseguindo, conseguindo enquadrar bem Mas desde a estampa até a camisa, enfim, o material, a gente mandou fazer, né? Sou eu, sou eu, representado aqui, né? Com o poder do bigode de gelo, né? Nosso queridíssimo mago de gelo do Clash Royale. Mano, é sério, vocês não tem noção como eu estou empolgado com o resultado, né? Com a camisa, eu curti demais, mano. Demais. Botei ela aqui de novo, mano, como eu tava dizendo Eu curti demais essa camisa Com certeza vão ter outras, né Assim como essa de outros personagens Enfim, né, sempre trazendo, obviamente o Elbi Godon como personagem, né? E eu tenho uma pergunta pra você. Você gostou da camiseta? Você queria uma camiseta dessa aqui, do El Godon, do bigode de gelo? É sério. Você queria? Deixa aqui embaixo nos comentários. É muito importante que você comente, né? O que você achou? Mano, é sério. Além de tudo, o tecido dela é muito bom, cara. Muito gostosinho, bem, bem fininho, assim, bem confortável de usar. Eu acabei de pegar ela aqui, mano. É sério. Acabei de botar ela aqui no corpo. Eu tô empolgado demais. Eu falei pra vocês que conforme o canal ia crescendo, a gente ia ouvir usando cada vez mais, a gente ia enfim, querendo fazer algumas coisas Diferente e o negócio tá acontecendo A gente tá fazendo A gente tem outros projetos aí, né E com certeza esse lance aqui da camisa Do El Bigodon é mais um dos projetos As camisas do El Bigodon vão ser mais um dos nossos Projetos que tá se realizando Que tá se concretizando Se você quer uma camisa dessa, então já desce aqui embaixo Se inscreva no canal Também deixa seu like porque é muito, muito Importante, beleza? El Bigodon agora é de visual novo, cabelinho novo Camisetinha nova, mano, é esse sério <laughs> Que doideira, que felicidade Que eu tô, é sério, vocês não tem noção De como eu tô empolgado com tudo Que está acontecendo, e eu tenho Um pedido pra vocês, será que a gente consegue chegar A 50k até a próxima Semana? Chegou até segunda-feira, será que a gente Consegue chegar a 50 mil inscritos? O negócio tá crescendo muito, muito Rápido, eu comemorei domingo 40k No outro dia a gente já bateu 42 Já estamos com 43 mil Inscritos, 222 Mano, tá crescendo muito rápido Eu conto com a colaboração de vocês para o negócio crescer cada vez mais. Conforme o canal vai crescendo, a gente vai se dedicando e fazendo muita, muita doideira para esse YouTube, mano. Esse é sério, olha isso, olha isso, mano. Olha isso, mano. Que bom, olha isso. Meu show, meu showzinho. É o bigode de gelo. Em comemoração a essa camisa, né, esse novo projeto, a gente vai fazer o seguinte no vídeo de hoje A gente vai batalhar, vamos fazer um deck gelado, a gente vai fazer um deck gelado aqui E vamos, né, obviamente o deck vai ser troll, não sei se a gente vai ganhar ou não Mas vamos tentar ganhar com um deck gelado, com mago de gelo, espírito de gelo, enfim Vamos tentar aqui, vamos tirar, vamos pro Clash Royale, então Eu tô confiante que você já deu o seu like, então vamos começar a jogar, vamos montar o nosso deck aqui O deck gelado do bigode gelado God das Neves Hoje eu tô o verdadeiro João das Neves <risos> Referência aí ao... ao Game of Thrones Mas bora, cara, vamos montar aqui Obviamente a primeira carta, carta lendária Mago de Gelo Mago de Gelo que tá muito, muito forte Vamos botar aqui também o Golem de Gelo Obviamente, cadê o Espiritinho? Espiritinho de Gelo aqui, botamos agora o Espírito de Gelo Vamos ver qual outra carta O Gelo, obviamente, o Gelo nível 2, mano E vamos ver qual mais Que carta mais que pode Pode ser A gente obviamente vai ter que sugerir algumas coisas aqui Porque não tem todas as cartas Em todas as cartas tem esse, esse efeito de, enfim, de gelo Esse poder que envolve gelo, né? Então a gente vai meio que sugerir algumas coisas, beleza? Vamos botar o Zap Porque é azul, brincadeira Quem a gente precisa do Zap no deck Então vamos botar aqui o Zapzinho Outra carta que eu acho que também poderia ir Nesse nosso deck gelado aqui Mano, se a gente botar o espelho E tentar espelhar... Que que a gente poderia tentar espelhar aqui, mano <risos> Não sei, mas enfim Eu vou dar o um espelho ali só pra zoar Outra coisa que a gente poderia botar Aqui, pro negócio ficar doido Mano, vamos botar, eu acho que é a bruxa sombria Eu vou botar a bruxa sombria pelo seguinte Porque ela está no Pico gelado, beleza? Ela tá no pico gelado aqui, então eu vou botar ela Se tá no pico gelado, alguma coisa Pode ser que tenha a ver Enfim, botar o lançador aqui também Porque ele também está no pico gelado Na verdade as cartas que realmente se referem a gelo É as que eu botei ali em cima Mago de gelo, golem de gelo, o espírito de gelo E o próprio gelo Como eu estou ralando aqui Para subir troféu, eu vou chamar um desafio clássico aqui que o, negócio, que o negócio vai ser mais garantido, pelo menos. Deixar meu desafio clássico aqui. Vamos ver. Estamos jogando agora contra o Rodrigo. Rodrigo, mano. Tu pega leve aí, que a gente tá com um deck meio zoeiro. <risos> meio zoeiro, beleza? Vamos começar atacando o Golem de Gelo aqui atrás. Ah, não sei porque eu fiz isso com a voz, mas eu fiz. Vamos começar botando também o nosso lançador. Ué, o lançador ali, bicho. Cara, esse deck gira muito rápido, é sério. Ele tá muito, muito levezinho. Vamos começar atacando aqui nosso Espírito de Gelo. O nosso, a nossa Bruxa Sombria aqui atrás. Oxi. Oxi, nosso lançador foi que foi. Já era pra ele. Coitado, mano. Coitado, mas enfim. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Que tá difícil, bicho. Vamos começar aqui atacando... Eu vou congelar essa galera, mano do céu. Tá difícil, tá difícil mexer com esse deck aqui. Calma aí, calma aí. Ai, ai, cara, da minha cara, mal ele sabe que a gente tá com deck troll aqui, um deck só de, de cartas geladas. Mas mano, calma aí, o bicho tá com pega, mano. Tá com pecão. ferrou, ferrou, corre negada. Mano do céu, o que a gente vai fazer? Vamos esperar um pouquinho, deixa ele carregar aqui Vamos tacar a bruxa sombria aqui no ladinho da torre Mas, mano, tamo cagado É sério, tamo cagado Vou tentar puxar essa galera aqui Não puxei bosta nenhuma Aqueles... <risos> mano, eu tô muito ferrado, é sério Como eu estou ferrado Olha isso, mano, olha isso Meu Jesus Jesus, Abandono o barco Abandona o barco, tá aqui o mago. Nossa, mano do céu. Eu pensei que o lançador era um pouco mais forte. O cara tá fazendo festa, mano. Ele é sério. Ele Vai me dar três coroas aqui, tá rindo da minha cara. Eu vou mandar uma. Oxe, bicho. Tu não ri da minha cara, Rodrigo, seu. Rodrigo, Rodrigo zoeiro a gente tá com um deckzinho troll aqui. Mas não vai afetar a gente não, bicho. Não vai afetar porque eu tô empolgado hoje. O deck pode não ser dos melhores, mas <risos> a camisa eu garanto que é. A camisa tem qualidade. Vamos puxar então mais uma partida aqui. Deixa eu ver o deck primeiro pra ver se a gente pode mudar em alguma coisa. Eu mudei um pouquinho aqui o deck e eu botei a Peca no lugar do lançador. Eu sei que a Peca não tem nada a ver, mas eu queria também que o lançador também não tem. Então eu acho que não vai dar muito... Não vai ser tão, assim... Prejudicial pro nosso vídeo, beleza? Vou chamar mais uma aqui, vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar, mano Tomara, que senão só derrota aí não, não, não dá, né, mano O cara tem que vencer, tem que ter o um gostinho da vitória, às vezes Vamos começar, tacando o nosso espírito de gelo aqui Mano, o que, que você tá tacando também o teu espírito de gelo aí, só para ciclar o deck? Tudo bem, tudo bem A gente vai tacar a nossa bruxa sombria aqui O espírito de gelo nem chegou lá na torre, mas também não ia fazer muito muita festa, né Vou tacar a minha peca aqui na frente e é, é isso, por enquanto foi isso Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui Eu não vou fazer mais nada Eu vou deixar do jeito que tá Ah mano, vai matar minha bruxa sombria mano. Vai matar minha bruxa sombria Mas enfim, se a gente conseguisse matar aquele mago elétrico Seria interessante Mas a gente não vai conseguir matar ele Não, beleza, tranquilo Tranquilo Eu vou tacar aqui o golem de gelo Eu Vou tacar o espírito Espírito não <risos> O mago de gelo aqui Cara, não... Nossa, que bosta esse... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse meu combo fenomenal que tá aí, ó. Tudo bem. É que tem duas cartas aqui que eu nem sei como eu usar, mano. Que é... O é, um gelo, que eu não... Não é que eu não sei usar, eu não costumo usar. Então é um pouco mais difícil. Vou tacar aqui o golem de gelo aqui na frente, só pra dar uma distraída nessa galera. Que eu acho que talvez seja bom... Seja positivo, o cara tá com o tronco. É, tá tudo bem, tudo bem. Vamos tacar mais um mago de gelo aqui. E mais um espíritozinho de gelo aqui, mano. Vamos ver. Se a gente chegar nessa torre, bicho. Se a gente chegar nessa torre, meu irmão. Eu... Daqui até os Zabizinho todo errado, todo cagado aqui. Mas deu certo, conseguimos levar a primeira torre do cara, mano. Eu botei a beca no lugar ali do... Do lançador e deu certo, deu certo A que ainda vai dar uns dois hits lá Talvez três, não, não chegou a dar três. Tudo bem, tudo bem, vamos tentar defender Esse negócio aqui, porque o cara mandou um chorinho Pra gente, o cara se apavorou aqui Mas não, beleza Vou tacar aqui o golem de gelo Vou tacar aqui o mago de gelo também Só pra não chegar aqui, vou congelar essa galera Vou congelar essa turma toda E a gente vai com um push legal Pra cima dele, mano, eu acho que sim Eu acho que sim, vou tacar aqui mais na frente a nossa peca avançadíssima Mais uma bruxa sombria É, ele não, eu não sabia que ele tinha Esse, esses esse Zap aí, esse Tô tanso hoje, não sei o que tá acontecendo, tô tanso Não que eu seja muito esperto, mas Hoje eu tô no nível de tancice gigantesco, ai P.E.K.K.A Dá, dá, dá um zit lá, P.E.K.K.A Dá um zit lá, bicho, pelo menos a gente Tá distraindo bastante o cara Né, com a nossa Enfim, ó. o cara talvez leve Aqui a nossa torre Beleza, se levar tá tudo certo Se levar tá de boa Não é tão prejudicial assim Vamos tacar aqui Opa, opa, para aí bicho, para aí Não vai matar a nossa bruxa não Nossa bruxa tá indo com tudo pra ir É, é, é É, se eu tivesse Se eu tivesse aqui Nesse deck Ai mano, mais, mais hit, mais hit Beleza, beleza, beleza Agora é só se acalmar aqui, tranquilo Vou tacar aqui o golem de gelo o spiritzinho de gelo ali. O cara vai tentar levar minha torre lá na. na... Mano, você tá ferrado, bicho. Eu não quero falar nada, como diria o meu amigo Flex Power. Né? Eu não quero fa... Ele tá tentando defender de tudo que é jeito. Tá aqui um zapzinho ali. Não sei porquê, mas taquei. Tá Aí, fo... não foca na minha peca, Não fo... focou na minha peca, mano. Que caramba. Que carambolas, bicho. Que carambolas. Vamos tacar aqui uma bruxa sombria. Mais uma. Vamos ir pra... com... com tudo pra cima desse bicho, mano. Vamos com tudo. O cara tá tentando defender lá. Mas, mano, eu acho meio difícil. Vou tacar um zapzinho aqui. Vou tacar mais. Mais o quê? Beleza, três coroas. Foi difícil, mano. Foi, foi difícil. É sério, a gente botou a peca ali. Ficou, né? Ganhamos a partida, três coroas. Muito bem. Mas, mano, mano. Nossa, bicho. Só pra comemorar. Só três coroinhas, só pra comemorar, bicho. A camisa pode ser de gelo Mas eu, eu vou confessar pra vocês que eu tô fervendo aqui Tô com calor, tô com calor, tá ficando calor Mas enfim, o que, que eu queria falar pra vocês Antes de finalizar esse vídeo É sério, eu peço que vocês deixem muito, muito like Porque tá, tá sendo bem trabalhado Galera, vocês estão vendo aí, né O canal ultimamente, como tá se saindo Tá saindo muito bem hum, Muito obrigado todo mundo, já ali, Não, tô dando tchau É porque eu sempre dou um beijinho na galera No coração de cada um antes de sair, mas antes disso Eu queria falar pra vocês que tá tendo um sorteio No meu Instagram, é sério, deixa eu mostrar Pra vocês, os Figget Spinners É isso mesmo galera, a gente tá sorteando Alguns Figget Spinners lá no meu Instagram Então passa lá, eu vou deixar o link Dele aqui na descrição, na verdade eu sempre Deixo, eu já befei o meu nick mas passa lá Porque cara, tem muito Figget Spinner E não é daquele simplesinho não, é dos mais Top que tem bicho, roda muito É muito top, vem nesse case aqui Um casezinho de proteção para ele É muito da hora Sério, é uns fidget spinners assim, todos, sei lá, cromado, não sei, mano. É aqueles bonitão e também que giram muito, muito bem. Ele vem aqui, ó, com o case, então, mano, não perde essa oportunidade. Não tem muita gente que tá participando, então é muito mais fácil de você poder levar esse fidget spinner pra casa. Tem bastante, deixa eu mostrar aqui outros pra vocês. Aqui, aqui, ó, e Olha esse aqui, mano, do cifrãozinho. Não sei se aparece, deixa eu mostrar aqui pra vocês, certinho. Olha esse aqui do cifrão de dinheiro, é sério, mano, muito, muito top. Tem mais outro lá, tem vários aqui, mano. E pra você concorrer a eles, eu deixei uma foto lá, segurando o Fidget Spinner lá no meu Instagram. Vai lá que tem todas as regras, é muito fácil, é muito de boa. Mano, participa que a chance de você ganhar é muito, muito alta. E conforme for a quantidade de like nesse vídeo, a gente talvez vai sortear umas camisetinhas. Essa aqui, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham? você quer ganhar uma camisetinha do bigode de gelo, você quer ganhar uma camisa do bigode de gelo? Mano, tô falando pra vocês que é top. Eu acho que vocês vão curtir, porque o desenho não é pego na internet nem nada, é um desenho criado, né? Com a intenção, é o meu rosto, mano. É o meu rosto aqui, só que com o bigode e o cabelo de gelo, né? Com o poder ali com a magia do Mago de Gelo, que é uma carta do Clash Royale. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que você tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo no coração de cada um e valeu!